Você pediu e Deus agora traz a resposta à sua oração. Receba esta forte profecia. Esta palavra de profecia é para os que creem. Somente os que creem e recebem o Espírito Santo entende a revelação e a resposta do Espírito Santo. Senhor! A Tua Palavra, neste momento, penetra profundamente no meu coração e no Seu coração. O Espírito de Deus fala, Eis que sou contigo, Estarei contigo por onde tu fores, por onde tu andares. Não te deixarei, não te abandonarei. Serei contigo no vale, serei contigo no alto do monte. E em todos os momentos, não te deixarei só. Eu, o Senhor, te tomo pela mão e guio tua vida. Creia na minha palavra e nada vai te faltar. Eis que sou contigo, assim diz o Senhor. Posso ouvir um amém? Deus te abençoe. Receba esta palavra de revelação. Receba esta palavra do Espírito de Deus, tá bom? Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E não se esqueça, Vá nos comentários e dê o seu testemunho. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.